Olá, ah, meu nome é Melissa Lorange eu preciso urgentemente comprar uma peruca rosa. É sério. Recentemente tivemos a notícia de que Joe Biden, presidente eleito, mas ainda não assumido dos Estados Unidos porque o outro tem que sair né, do mato que ele não caga nem sai, enfim, Joe Biden, dos democratas, resolveu nomear para a sua equipe de transição uma pessoa transexual do exército, para fazer esse momento histórico de ter uma pessoa trans bombardeando o Oriente Médio. E aí o que aconteceu? Os grupinhos né, de debate LGBT ficaram o quê? Em polvo rosa, muito enlouquecidos, as pessoas falando bastante coisa sobre isso. E aí eu pensei, que às vezes eu sou um pouco otimista, né? Eu pensei que as pessoas conheciam o conceito de Pink wash só que aí é qual é a questão? As pessoas não só conhecem o conceito de Pinkwash, como concordam com o conceito de Pinkwash. E aí eu vou o quê? Definir o que é Pinkwash dizer para você que isso não pode estar certo. Pinkwash é uma apropriação do liberalismo, do capitalismo, dos governos, de pautas progressistas LGBTs para fazer violência contra outros grupos. Um ótimo exemplo disso é o que Israel faz com a Palestina, dizendo, ó, oh, nós temos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais no nosso exército, e nós somos muito inclusivos, porque nós permitimos que essas pessoas estejam aqui fazendo parte das forças armadas, enquanto a gente atira em crianças palestinas, porque os palestinos, eles são islâmicos, eles são muçulmanos, eles são preconceituosos, eles são machistas, eles são homofóbicos, eles são terríveis, então nós estamos usando a própria força LGBT contra os LGBTfóbicos, vote em mim. E aí, não pode cair nessa, porque essa é o que é a armadilha de satanás, ou pior, se ainda fosse a armadilha de satanás, estava tá, mó. Mas a armadilha do liberalismo, e você não pode cair nisso porque você não é uma pessoa otária. Vamos começar pensando nisso. Eu fiz vídeos recentes, né, falando que nem toda a representatividade é bem-vinda Inclusive usei um exemplo de uma pessoa trans no BOP Que o BOP não serve para nada, que é bom para nossa sociedade né a máquina de matar pobre E aí se está uma pessoa trans lá, isso não é representatividade Uhul, vai planeta! Isto é um problema, isso é um sequestro de pautas importantes de direitos humanos Sendo usadas contra os outros direitos humanos E aí a gente não pode, né? fazer esse tipo de joguete, porque o meu direito humano não é mais importante que o direito humano do outro, que eles são exatamente iguais, porque é isso que a gente está lutando. E por que que é um engodo, uma falácia, uma mentira, que é essa coisa do pink wash? Primeiro que o capitalismo não é o paraíso para quem é LGBT, não é mesmo? Isso não é uma coisa que funcione muito bem, basta você olhar vários países muito homofóbicos que são perfeitamente capitalistas. Você tem o Japão, você tem... Os próprios Estados Unidos, onde será a pessoa LGBT, não é 100% maravilhoso em todos os lugares, né? Dos seus 50 Estados, você tem, por exemplo, o Brasil, que é uh, o anticomunista. Nós temos aí um grande presidente, supercapitalista e declaradamente homofóbico. Quer dizer, não é a questão exclusiva dos países árabes, islâmicos, persas, do Oriente Médio, não é. A outra coisa que a gente não pode cair é que fica essa coisa, que a mentalidade da pessoa. O que, que é? É difícil explicar isso de uma forma que eu não pareça que eu estou dizendo uma coisa óbvia para criança de 5 anos de idade. Mas às vezes é isso mesmo. Quando você pega uma bomba, aí você joga num país árabe que é, por exemplo, misógino. Essa bomba, ela não escolhe, presta atenção, pode ser difícil entender isso, mas essa bomba, ela não escolhe só os homens cis héteros. Entendeu? Ela não mata todos os homens héteros e deixa as mulheres, as travestis e os, e os gays, as lésbicas, tá? Então não, não, não funciona exatamente assim uma questão de bombardeio. Quando você joga uma bomba no lugar, ela mata todo mundo. Então ela mata inclusive as mulheres, inclusive os LGBTs que vocês estão dizendo aí que estão defendendo. E aí não dá, né? Não dá pra você salvar a pessoa quando ela está sendo explodida. Fica um pouco difícil. Eu não sei se você entendeu muito bem. Mas se a pessoa morreu, não tem mais o que salvar. ficou claro? Pode ser um conceito meio confuso. Porque algumas pessoas não entendem. E aí não pode cair nessa de que, sei lá, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, esses países estão levando o progresso, a liberdade e a democracia para esses espaços. Porque sim, é um fato que o Estado Islâmico, de fato, é um Estado teocêntrico terrível, que é, de fato, homofóbico, que é de fato misógino, que é de fato terrível, é uma coisa horrorosa, não tá certo, ninguém aqui está defendendo o Estado Islâmico, porque tá, as pessoas estão com problemas de interpretação de texto, aí você fala, não pode bombardear os países árabes, você está apoiando o Estado Islâmico, que na, na cabeça das pessoas isso é a mesma coisa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é um bombardear as pessoas, no lado de modo geral, assim, não é assim que a gente resolve os problemas, principalmente se o país não é seu, isso é um ponto importante. Porque veja bem, se eu estou no meu país tentando fazer uma revolta, eu estou tentando criar uma revolta contra o meu governo, porque esse governo ele é homofóbico, e machista, e misógino, e e radical, e eu não quero esse governo, eu quero lutar contra esse governo, eu sou uma pessoa revolucionária. Eu tenho que fazer isso, né? não é o soldado americano que vai chegar lá explodindo tudo. Porque não sei também, se você assiste o jornal, mas... Não existe inteligência nos bombardeios. Porque normalmente esses bombardeios são um espaços civis. E aí morre civil que é de novo. Para ver se fixa bem. As pessoas você está tentando salvar. E aí não dá. Mais uma vez para salvar a pessoa depois que ela foi explodida. A gente cai naquela mesma história que eu tô tentando explicar para vocês. Desde o início do vídeo que gente morta não dá para salvar. Porque ela está morta. Eu vou repetir nesse ver se entra na cabeça das pessoas. Às vezes é difícil. E aí eu estava num grupo, porque eu gosto muito daquele grupo, os fascistas contra a democracia ou a favor da liberdade, eu não sei. Eu estou naquele grupo porque ele é bom que ele me dá pauta, que eu descubro o quê. Que é difícil dialogar com LGBT, que é uma coisa que se, devia ser fácil, mas não é, não, é bem complicado. Aí a pessoa diz, sapatão, cara que você é me deixa triste quando é sapatão que faz isso, porque eu acho que sapatão não comete erros, é um machismo meu mesmo. Mas eu acho que sapatão é um ser superior que não comete erros, porque né, mulher já é um bicho muito bom. A mulher pode, mulher ver ser o quê? Perfeito, mas não, comete erros sim. Aí é sapatão, ele diz, não, mas tem que enfrentar esses países mesmo, explodir tudo, parará, porque esses países são terríveis, quanto os direitos das mulheres, dos LGBTs. Aí eu pontuei para sapatão, sapatão, entenda, nós estamos num país que é homofóbico com os direitos das mulheres, tem retrocedido bastante legalmente os direitos femininos no Brasil. Você acha que o Biden pode intervir e tacar bomba aqui, ao passo que a pessoa respondeu que sim. E é, pra mim é muito difícil, porque quando a pessoa diz pode tacar bomba assim em mim, eu não sei mais como participar desse, desse diálogo, desse debate, que fica complicado. Você entenda que a pessoa quer que um país imperialista, que trouxe desgraça para inúmeros estados, taque-bomba no país dela para libertá-la da opressão, do machismo e da homofobia. Um país que... Elegeu, há quatro anos atrás um machista misógino, homofóbico. E nunca. Eu sou ruim de matemática, eu sou de humanas, essa conta pra mim não fecha. Então assim, esse vídeo é pra você pensar o quê? Resumindo, porque eu tô aqui tentando explicar porque é difícil pra mim, porque eu acho tão estúpido que é difícil explicar essa estupidez. E aí é complicado, é uma, é uma coisa minha mesmo, uma deficiência minha. Mas vamos lá, resumindo esse vídeo, não é porque a gente tem uma pessoa de uma minoria, participando de uma instituição que é problemática e que está uma boa representatividade. Eu já falei sobre isso em um vídeo que vai estar aqui em algum lugar com o um link se você quiser me ouvir falando mais sobre esse assunto. Não é. Outra coisa que a gente não pode deixar as instituições, o Estado, o imperialismo, o capitalismo, sequestrar as nossas pautas, porque né, no processo da gente estar tá aqui tentando se libertar da opressão homofóbica, a gente também tá tentando se libertar da opressão dos governos que né, nos oprimem há séculos como um indivíduo cidadão, povo, massa, você que está vendo esse vídeo que não faz parte de 1% da população, você mesmo Israel não é legal porque tem um exército com pessoas LGBTs porque isso é propaganda, porque o resto de Israel saindo de Tel Aviv é também uma teocracia. Olha que incrível. Só que uma teocracia, tentando destruir outra, teoricamente, teocracia, usando você, LGBT trouxa, como bucha de canhão para atirar em criança palestina. Entendeu? Que também tem isso. Os palestinos, eles sofrem bastante. Né? Eles tomam de criança. Mulher, gente, que você deveria estar tá aí o quê? Defendendo, matar, está morrendo porque você caiu nesse conto do vigário. No caso não, do rabino. Não sei, não sei, que eu tô com uma dificuldade, é um problema não. Não sei se eu me fiz entender, se eu não me fiz entender, se você não conseguiu entender que guerras não são boas, se você não conseguiu entender que disfarçar um avião que vai atacar bombas, que uma bandeira LGBT não faz com que a bomba mate só hétero, cis, tá? se você não conseguir entender você bota aqui nos comentários que eu já tô com dificuldade até de articular os argumentos esse vídeo porque eu não sei como fazer mais simples do que explicar não pode matar as pessoas é difícil para mim quando eu tenho que explicar que não pode matar as pessoas de toda uma população não pode fazer um genocídio porque você pensa que todas aquelas pessoas são suas inimigas aqui no Brasil. Inclusive, essa é uma coisa muito importante que. O assim, que, que os palestinos te fizeram? Era só isso que eu queria mesmo. Assim, eu, eu não vou nem sair, eu vou ficar aqui sentada. Porque eu tô aqui tentando entender o quanto que as pessoas acha uma boa ideia apoiar a guerra do outro lado do oceano com dois povos que não tem nada a ver com a vida dela quando eu saio da minha casa eu tenho mais preocupação em sofrer um ataque homofóbico de um cidadão do bem cristão capitalista classe média do que de um homem bomba do Estado Islâmico e eu moro no Rio de Janeiro então tá, se as minhas prioridades são outras, eu não sei quais são as suas, tá bom? Mas aí você me conta aqui nos comentários as suas prioridades, que a gente tenta fazer de tudo para que as lutas englobem também as necessidades de você, tá bom Cristal Lapidado? Beijo, até o próximo vídeo. Eu não tenho mais condição gente, é difícil demais. Entenda que o gatilho deste vídeo para mim o que foi? Tentar explicar para uma pessoa que ela não pode achar legal que um país vai bombardear o país dela. que ela, no caso, tá dentro do país, sabe? Ela mora no país, a bomba vai cair onde ela mora.